É, voltando aqui mais uma vez com vídeo no canal Apostador Recreativo. E nesse vídeo aqui eu vou continuar falando sobre as casas onde eu apostei e aposto. E confio e por isso eu indico elas aqui. Ou mesmo não indicando, apenas apresentando aqui e falando para quem tem dúvida e curiosidade de saber sobre algumas casas onde eu, eu aposto aí há algum tempo já. Então antes de começar aqui a falar sobre a 12 bet, eu vou falar. É, de uma maneira muito direta e rápida aqui sobre a 12bet, sem enrolar muito. Mas antes para quem nunca entrou aqui no canal, recomendo alguns vídeos aqui, como por exemplo, o vídeo que fala aqui sobre as casas, tem vários vídeos desse tipo, mas um principal aqui, que fala sobre as casas que oferecem bônus sem depósito. Além também de vídeos sobre a Neteller, é lugar seguro onde comprar e vender. É, dólares da Netela, Skrill, enfim, vários é, vídeos interessantes aqui que eu indico aí pra você que conheceu o canal agora. Então eu vou falar aqui sobre a 12 bet sobre a minha experiência nela, né? eu aposto nela aí há uns dois anos também e sempre tive um feedback positivo dela aqui. E antes de mostrar um pouco sobre o site aqui. É, vou mostrar esse site aqui, o Sports Review, é um site muito conhecido e muito respeitado, é, que ele coloca aqui a 12 bet na lista de casas que devem ser evitadas. Está aqui ó, 12 bet com, do, com D. Isso aqui deve colocar baseado na, no review deles, na revisão deles e também no feedback aí dos usuários deles. Né, que devem ter dado um feedback péssimo aí da 12bet. Então está aqui como casa a ser evitada. Então aproveito isso aqui para reforçar também que as casas que eu mostro aqui. Estou mostrando a minha experiência nas casas. Não estou dizendo para você se cadastrar lá. Apesar do que eu confio nelas e recomendo. Mas a, o comportamento da casa não é igual para todos. Aqui ela está com D-. E está como uma casa que deve ser evitada. Para mim, totalmente ao contrário. Uma casa que deve ser procurada. Porque ela tem é, boas odds boas condições aqui. Então, isso aqui é a página inicial da 12bet. Você vai apostar aqui em esportes. E eu utilizo ela aí há mais de dois anos. Não tenho nada a reclamar dela. Pelo contrário, sempre foi boa e continua sendo até hoje. Ela aceita Netel, Skrill. Ela não tem bônus de, de boas-vindas, não tem bônus nenhum aqui para quem é brasileiro, só tem, acredito, quem é da Malásia, de países asiáticos. Ela é uma casa asiática, portanto, ela não limita o valor da aposta. Tem pessoas que têm dificuldade em encontrar o mercado nela aqui, mas a maioria das casas asiáticas são assim, então é bom se acostumar. É fácil procurar um time aqui. Geralmente eu procuro aqui no, no F3, né? Na busca, o Ctrl F ou F3. E digita aí o nome da equipe e vai aparecer ali. Vai ficar mais fácil de você encontrar. Ok? Aqui pelo menu esquerdo também, só falando um pouco como apostar nela. Você encontra aqui os mercados selecionando através de Today, né? Hoje. Ou esse aqui, early, sei lá. Que é os dias seguintes, que vão vir ainda. Então você seleciona ali e depois seleciona o, o esporte que você quer e pronto. Só procurar aí seu mercado e vai encontrar a 12 bet tem algo é interessante aqui nela ela não limita como todas as casas asiáticas aliás não todas não existe uma que limita eu vou falar dela em, em vídeos mais para frente a 12 bet ela tem o um limite máximo de 200 dólares né que eu utilizo dólares na minha moeda 200 dólares no máximo que eu posso apostar nela mas isso não é uma limitação sempre foi assim desde quando eu criei a minha conta aqui na 12 bet mesmo assim, eu utilizo ela sempre, uma casa que eu confio. Retirada nela é bem rápido também, costuma ser menos de 12 horas. Então, por tudo isso, eu utilizo, confio e vou continuar usando aí, mesmo eu vendo que em outros sites ela tem uma qualificação ruim. A outra casa aqui que eu vou mostrar é uma casa que tem odds similares a ela. Você pode ver aqui no... Eu vou deixar o link na descrição, no site, é, no site APB, Aposta Poker Bônus. As casas que estão uma ao lado da outra são casas que têm odds similares. Então você vê aqui que a Daphabet tem odds similares a 12bet. Vou mostrar aqui a Daphabet. A Daphabet eu utilizei ela durante um bom tempo, depois parei e fiquei utilizando só a 12bet. Mas eu também confio na Daphabet, pelo menos enquanto eu utilizava... É, o prazo de retirada dela é um pouco maior, se não estou enganado, é de 48 horas, mas isso não tem problema nenhum. Ela também é uma casa asiática, não limita e o grande diferencial dela é que ela tem um limite muito maior do que a 12-bet, enquanto a 12-bet o máximo é 200 Dólares, 200 dólares, euros, a moeda que você utilizar. Na DafaBet o limite costuma ser bem melhor do que a 12bet. Então no caso eu utilizaria, se eu fosse apostar mais, na DafaBet. Como eu tenho conta nas duas, eu posso ali é, ir entre uma e outra. E além disso, uma outra diferença é... É que a Adalfabet, segundo usuários que eu conheço que utilizam a Adalfabet, é que ela dá sim um bônus de boas-vindas mesmo para quem não mora em países asiáticos. Eu não peguei o bônus de boas-vindas dela porque na época não existia. O bônus de boas-vindas dizem que ela dá através aqui do OW Esportes. E eu, como de, utilizava ela antes mesmo de existir isso, OW Sports. Então, nunca peguei bônus nela. Então, eu não sei aqui se a DafaBet oferece bônus ou não para quem vive no Brasil. Mas isso é simples, basta enviar aqui um e-mail entrar em contato que eles responderão. Mas enfim, algumas pessoas podem até ter dificuldade para apostar aqui na 12bet ou mesmo na DafaBet. Por serem casas asiáticas, a maioria está acostumada com casa é, europeia. Mas não é muito difícil não. E quando estão acostumados com casas asiáticas é a Pinnacle ou a Sbobat. Ou até mesmo a 188bet. Mas aqui na 12bet e na Dafabet que tem layouts aqui muito parecidos. É muito simples também. É, os mercados ficam lá em cima. O nome dos mercados você vê aqui em cima. Aqui, ó, nessa barra vermelha tem aqui o, o tempo do jogo né, para os jogos que estão ao vivo. E também para aqueles que ainda vão começar. Aí tem o evento, o nome dos times. Aí depois vem algumas siglas aqui. Ó. Se você colocar o mouse por cima delas, aparece o um nome completo. Tipo aqui é Full Time Handicap. Sempre vai ser, essa aba aqui sempre vai ser Full Time Handicap. As abas são fixas. Então Full Time Handicap é o jogo inteiro, o handicap do jogo inteiro. Depois vem FT, é Full, full Time, né? Então Full Time over under que é overhander para os gols, para os pontos no caso de outros esportes. É FT 1x2, que é o mercado em que você aposta no time da casa, no empate ou no visitante. Depois vem 1H, um que significa primeiro tempo, 1H um é handicap, HDP, handicap. Então é half time handicap. Então é primeiro tempo, handicap. Depois vem 1H um OU, que é primeiro tempo over under E por último, um H no mercado de 1x2 Quando você descer a página, essa barra não vai te acompanhar Talvez isso faça alguma confusão De maneira que você vai ter que toda vez olhar aqui a sua aposta E subir lá em cima para ver qual é o mercado Ou você ainda pode clicar aqui na Odds Eu não estou logado, mas quando você clicar na Odds Ela vai vir aqui para o lado esquerdo E aí vai aparecer qual mercado que você clicou isso facilita também. Aqui na DAFABET, vamos ver aqui na DAFA SPORTS aqui. Ah, já é um pouco diferente. Você vê que o, o mercado é normal, igual as outras casas. Ele fica logo acima da, da odds. O que facilita bastante. E aqui na OW Sports. É igual a 12 bet. O mercado só aparece lá em cima. O nome do mercado. Também é em abreviatura aqui. Então essa aí são é a 12 bet e a DAFABET. As duas são asiáticas, as duas não limitam, as duas costumam ter boas odds e o principal odds iguais. Então dá pra usar qualquer uma das duas sem ter problema nenhum. Eu já utilizei as duas, hoje eu utilizo mais a 12bet e confio e recomendo todas as duas.